Bora para balanço das balanças. <risos> que nomezinho, hein, jogo. Que nomezinho. Ô, Laiá. Nossa, tá. Isso é muito o... A... É Morsa? Que bicho que é aquele? Do... Mario. Não é uma Morsa. Ô... Oh! Oxi, louco, que susto! Enfim, é uma ba. Nó, oh, que bonitinho, velho. Que foda, que foda. Muito legal, mano, muito legal Eu consigo, tipo, matar essa banana ou... Consigo, claro que consigo Já peguei, já Já tô ligado o que, que tem aqui pra cima Talvez não Talvez ainda não tenha pego, não Hum, mano, acho que não dá não, hein Ah, dá sim, claro que dá até porque aqui tem uma fase bônus. Alcance o objetivo. Meu Deus, vai ser uma daquelas de difícil. Hum, tá. Mano, tá, tá, tá. Putz, tá. Bora lá, bora lá, bora lá. Dá pra fazer. Não é tão impossível assim, não. Até porque eu consegui de segunda. <risos> bora que... Bora. Fase bônus. Divertida essa, hein. Isso foi bacana. Mas ué. O que é? Eu atravesso... Onde as bananas nascem? Nossa, se for isso, muito básico. Eu vou ficar... Carão aqui agora. eu tava pensando, tipo, nossa, não. Porque deve ser... Né? Tipo, não deve dar pra atravessar aquilo aí. Dá. Nossa, mãe de céu. Eu sou muito burro, velho. De duas... Duas vezes eu sou muito burro, velho. Aí. Falei, pô. Cara, eu... Eu sinto que lá pra cima tem coisa. Tipo, tá cheirando coisa lá pra cima Mas eu acho que não tem porque É difícil de chegar lá, muito difícil Quer dizer, não que seja difícil de chegar Nos outros lugares, mas Pronto, conseguimos Primeiro checkpoint Ai meu pai amado Tá, peraí Ui, ui, ui Essa foi de mestre. Tá louco, rapaz Tá, peraí Ah, véi Tá, calmou, calmou, calmou Tem que ter o timing, tá ligado? Aí Ah, legal Pô, bacana, né? Bacana Não tem problema, a gente dá um jeito. Filho da puta. Ai, em ali pra baixo tem coisa, pode pá. Bem aqui assim, ó. Quase hum. é bônus, sabia? Colete todos os cristais. Ah, velho, Vou perder... Por bobeira. É true isso. Perdi. Quase! Por isso aqui. Em vez de ficar balanceando os outros dois, eu balancei. balanceio. balancei tá certo. Faço balancear, exerço a função de balancear nos do meio Que é bem mais fácil E pronto Mais um cristalzinho pra nós Bora que bora No véio, eu me arrisquei por um tubisquinho de nada, tá ligado? Ui, ui, ui, ui, ui, Qual é, mano? Você é louco Aí, já estamos no fim, já E... Mais uma fasezinha concluída Com o sucesso Bora que bora Para a próxima fase Bora para Vale da Tempestade Ah Já comecei morrendo já Simples. Aí, tá. Ui, caralho. Tem uma tempestade vindo atrás de nós. Agora a gente entendi o que, que é a dificuldade dessa fase. Tá louco, mano. A gente vai ter que correr contra o tempo, hein? Não dá. Eu tenho que pegar ali em cima, cair e voltar. Eu vi que essa aqui vai ser uma fase longa, hein? Já percebi já que essa aqui vai ser uma fasezinha longa, viu? Opa! Tão de tigroso! Bora que bora! Agora que bora, aqui, né, pra cá, aham, uhum. fase bônus, alcance o objetivo. Oi, velho, o que eu faço aqui? Complicado, complicado. Vamos de novo. Bora Primeira fase bônus Completinha Ah, vai foda-se, tá Deixa aquilo lá pra trás Ui, ui, ui Ah Fui pego pelo furacão Meu Deus, velho, eu sou idiota, mano Qual é a minha, velho? Ui, ui, ui É, eu já percebi já, eu sou idiota Essa é a minha Ah, velho Quase Quase Ah, véi, foda-se. Bora. Mais uma fase completa quase com sucesso. Faltou só uma fasezinha bônus ali pra gente. E aí sim. Segunda fase bônus, derrote 24 inimigos. Ah, tá, já entendi o esquema, já entendi o esquema Pode crer, é, ainda mais que pra lá tem um negocinho Bora Easy peasy Agora sim, mais uma fazezinha completa com sucesso